Eu, Meu deus, velho, tem um supply drop aqui? O Nossa senhora, vai pegar na briga. Meu deus, velho, pizza! Pizza? Mano! <risos> Ai, velho, coloca Mano, isso tô... na intro, tá ligado? Os caras vão achar que você tem down. Assim. <risos> Caraca, cara, deixa tô... um supply drop, o que, que tem nele? Pizza? Pizza? <risos> <risos> Sério, velho. Eu tô tentando iniciar. Quick Game, pera aí, esse, é esse é o menu do jogo? Isso é o Isso só, é, e... só tem Estados Unidos pra jogar, então vamos lá. Pera aí, tem, é, como como, que... tem como convidar? Pera, cancela, cancela. Tem como Search convidar Search for friends. Yes. Yeah. New Friends. É. Friends. Qual que é o ah, seu? Ah tá, eu sou. Eu sou o Momoland 24 do 10. Beleza. Peraí, deixa eu arrumar meu nome aqui. Eu filho. sou o Magnésio32854. O meu app é prego. É porque não. é porque já deve ter magnésio então. Como que é edita o nome? Eu tenho que sair <risos> desse não. Faço mínima ideia, cara. Como que é o nome de vocês? Como que, como que edita o jogo? Os gráficos do jogo? Qual que é seu nome, Magnésio? O meu nome é. Calma. Calma. Tô calma. É Magnésium32854. Uh, achei. Depois de apertar assim, Enter 5 vezes resolveu. Não sei, Boa, já, deve, já, já deve ter algum troque, então Isso eu vou ser o é Troxon. Vamos ver, eu vou. Eu mudei meu nome pra Troxon na Steam, vamos ver no jogo o que, que vai acontecer. Não, não basta. É, jogo. Jogo. Eu continuo sendo. Nossa, meu Deus. É a única ah, coisa. Esse não pode ser meu nome, velho. Eu como... não aceito. Qual que é o nome? Qual que é o seu nome? Magnésio 3854. É Vai tomar conta. Então no tá, nome. eu sou. Vamos lá. Eu sou o Momoland underline Momoland. 24 underline, underline, underline, underline, <risos> pera 4 aí, underline é? 10. Peraí. Como que é? Como que é? Vamos lá. Momoland. Momoland. Não, L-A-N-D, né? Momoland. Ah. Underline. Ah. Underline. Ah. Underline. <risos> 24. 24. <Underline>. Meu Deus. 10. <risos> Achei! Eu não <risos> acredito! Não acredito. Ah, manda mensagem. Manda mensagem. Manda mensagem. Ô! Ô! Eu já respondi. Mano, uma movimentação horrível do jogo! Meu Deus, que filho do Zack Kings! Né? Que jogo ruim. Puta merda. Que jogo onde, ruim. Onde, onde eu tô, você. Onde você... Meu Deus. Peraí, aperta M. Onde vocês estão? Cê, ó, tem, tem um rio, tem um triângulo de terra no meio. Nossa, olha é, vale a é, descrição. Vamos sair. ver, peraí. É bem, é bem na borda do círculo. Eu tô na parte esquerda da borda. Ah, eu tô vendo. Tipo... Ah, tô, vendo, eu... tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Oh, vamos nos encontrar primeiro, vai. Tá, eu tô vendo o triângulo aqui, eu acho. É, o shift forre, beleza. Mano, acho que tem tá, tô... panela, não dá pra pegar a panela. Eu tô correndo pro lado errado. Mano, os caras já se mataram aqui. O que, que tá acontecendo? Só tem 29 vivos, mano. Como assim? Tem 29 vivos, hein, vai. Mas... <risos> Caralho, velho! Mas vocês não tão ligados, velho. Não, eu tô com uma porra de um bagulho de, de soro fisiológico nas minhas costas de. de... Uma panela na minha bunda. <risos> minha tem um so... cara aqui, de... tem claro. um cara aqui comigo! Meu Deus! Peraí, eu sei, Magnésio, eu sei, eu sei! O quê? Eu sei! Eu sou eu! eu... Não, não Meu é. Deus, peraí! É. Peraí que eu tô chegando. Não, não, não, não, eu não tô não, não, chegando tô... não, eu tô muito longe ainda. Eu tô, eu tô indo pro rio que tem um triângulozinho ali embaixo Mano, não é você, lá. não é você, socorro. Mano, tem um cara me perseguindo aqui, gente, socorro. <risos> o maluco se matou. Ô, estão indo pro T, velho. Sim, eu tô chegando lá. O T? Tô mano, chegando eu... no... Oh, eu tô, tô, tô vindo da direita, velho. tem uma ponte ali na frente. Ó, eu tô naquela ilha lá que eu falei. No triângulo lá no meio do, do, do rio? É. Caraca, eu tô muito longe ainda. Socorro, Ai, quem, tá no... quem, tá... quem atravessou a ponte agora? Não fui eu. Aí, não tá, fui tem eu. um outro cara ali, então fodeu. Você não tem, né? Mano, eu fodeu tô aqui, velho. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu, eu tô vendo a ponte, tô vendo a ponte. Ah, aqui. eu tô vendo uma pontezinha. Mano, eu tô Quem que tá. Vocês estão, tipo, na ilha? Ou não? Ô, louco, tem tenho, tenho dois caras aqui. Eu tô pulando. Não. Aí, não, sou, não. Eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou oi, eu. sou eu. Ai, cadê? Tem o um cara cadê? atrás de você, Eu sei, eu, eu sei. sei. Tem o um cara guardado, velho. Entra aqui. Me ajuda, eu ajuda, tenho uma pistola. Ajuda, pistola. Isso, vai, ajuda. Ele tá vindo do soco, velho. Cadê o cara? Cadê? Meu Deus. Meu Deus. Mata. Mata. Meu por que que mudou pra pistola? Ele me acertou. Não eu acertei, foi, pra Ai, pra mim, tentei, te foi sua, mal. Você aqui. Matei. Matei. Me pega uma toalha, e Boa, boa, boa. Aí, é. nice. Como que eu, eu lote? Eu tô jogando na ponte, gente. Tô Sim, jogando gente. na ponte, cara. Qual a ponte? A pequena ou a grande? É... É. A jogou como assim a zona tá... Jogo ruim da porra. oi Que jogo ruim da porra. Sim, a PS1 é muito legal. Que Olha que minha panela com é? a TETCAN de panela aqui. O círculo tá... ah... nossa... Aqui que no merda... Tá aqui atrás. Gente, eu tô jogando no T. Eu tô jogando no T aqui já. Ah tá, tô vendo a ponte, calma. Tô jogando a ponte eu acho. O Magnus tá indo em outra ponte tá ligado? Em outro server. Certeza. Em outro server, tá ligado? É. Nossa, será? Acho que eu tô vendo você. Não sei, calma. Ah, tô vendo eu vocês! Busquei. Aqui, tô vendo vocês! Oi! Pula! Ah não, você se matou! O trego se matou. Ah, aqui que... é onde eu corto meu vídeo porque eu morri e não dá pra dar expectante. Ah, não dá pra dar. Ah, sério? Aham. Onde você spawnou? Que spawnou? É Battle Royale, burro. Bom, eu tô. eu vou fazer um caminho um pouquinho mais longo indo aí na, na ponte. Então você tá. você tá vindo na direção. É 15 NE, mais ou menos? É, eu tô, eu tô na ponte agora, eu tô na ponte. Porra, troca. Eu Tô, aqui, tô exatamente tá. na ponte. Aqui, tô vendo você, tô vendo. Aqui, ó. Você. Onde você tá? Atrás, atrás, atrás. Porra, mano. que burro. Ah, oi, oi, oi. Oi, <risos> Aê, caralho. Que merda mano, é essa? Eu estou o, cara chegando. Tem... o cara tem o testículo pendurado na mão. <risos> Gente, eu estou chegando. Um negócio de hidrogênio. Uma panela nas costas. Você tá chegando, Magnésio? Tô chegando. Fique Onde aí. você está? Onde você tá? Que direção? Tô chegando pela parte, de... pela parte de baixo... Diagonal direita dessa Nossa rua aqui. Nossa senhora, faltou um murro você. Tá que que você tá olhando, né? <risos> eu tô no, tecnicamente, 320, 330, 30, 330. Ah, tô você, olhando tá... 330. você tá ah, olhando tá... 330. 330. Então, tá ali. Vamos pra lá, vamos pra lá. Olha ah, isso aqui, acho que encontrei vocês, tô pulando. Ai, caralho. Porra, <risos> Ai caralho, não acredito, é pra cara. Pra pegar a câmera. Acredito. eu sou um anjo. Eu vou Olha isso, cara, que foda. É <risos> esse aqui tá um testículo, filhou. Mano, <risos> esse aí que, que eu peguei aquela hora. Nossa senhora, eu sou bom. Por que que eu tô soltando fumaça, velho? Vocês estão vendo? Eu tô, eu tô. Ué. Ah, você tá fumando. Eu tô? Você tá? Que da hora. Você tá com <risos> um garoto? Que da hora, mano. Voltei. Caraca. Ô, claro. Eu tô fumando, que... veja. Quem que tem um negócio de anjo na cabeça aí, velho? Ele, eu prego, eu prego. <risos> Meu <risos> Deus do céu. O prego tá fumando. É, Adoro. eu sou um anjo ah, fumador. Que... Tem uma... que bizarro que é esse aqui, cara? Eu Jesus, tô, mano. Vamos lutear aqui. Talvez. Quem que tá bugando na janela? Não sou eu. Ninguém. Eu tô aqui embaixo. Quem que abriu o portão? Ninguém. Ó o testículo aqui. Não, mano, tem um maluco aqui, tem um maluco aí, tem, tem um maluco aqui, prego. Vem, beleza, ó, tá todo mundo junto, tá todo mundo junto, tá todo mundo junto, mata, mata, mata. Ah. Tá vindo em cima de mim, ó, aí, matei, tá. matei, matei, matei. Ah, ah não, o, o, o matou, matei. <risos> outro aqui matou, vai. Matei. Pronto. Ó, outro aqui, olha Puta que pariu, Atrás você entrou me. na frente, Atrás. não, você entrou na frente do meu tiro, é ele, mata ele. Matei! Aí, ah, boa! boa. Mano, os caras não estão. não tem squad nessa porra! Tem já nessa porra! Opa, mais bala! Opa, tira em mim, tira em mim, tira em mim! Onde você tá? Onde você tá? você tá? aqui, é SE, é SE! Tá aqui, tá aqui! O cara tá aqui, porra! Tá aqui na minha direita! Tá aqui! Pera! Tá aqui em mim, pula. tá aqui em mim, tá aqui em mim! Eu tô aqui tô aqui tô, é. aqui, tô aqui, tô aqui! Tô pulando, tô pulando! Tá aqui! Telhado, telhado! Ah, telhado, telhado! Ah, calma! morri! Não, mano! Matei o prego, puta que pariu. Porra, puta merda. Pode tomar no cu. Que que é ah, sou aí. eu, sou eu, sou meu eu, meu. Deus. eu. Vou lutear o prego, porra. Cadê o cara, cadê o filho? Eu tô vendo vocês dois luteando aqui. Vamos se fuder. Eu tô bem perto aqui da, dessas casas já, pra falar a verdade. Eu, eu, tô, também, tô, eu tô chegando eu tô vendo na casa. Cara. Mano, vocês vão gamar no meu, no meu sapatinho. Ai, meu Deus. Eu vou te ver, eu tô, com eu tô te vendo, barba, eu tô que que te parece. vendo, acho, pula Tô vendo, tô vendo, aqui, aqui, aqui. atrás, aqui Aqui, aqui, aqui, aqui. atrás, burro, atrás, atrás, atrás, do lado, aí, porra, <risos> Vocês estão na ah, borda da safe? Tem cara aqui, cuidado Sim. Ah, aqui, vocês, aqui, aqui eu, vai, eu aqui, onde? Vem onde? aqui, vem aqui, vem aqui Aí, aí, aí, aí Se liga uh, uh. Meu que? Deus, Deus. <risos> <risos> você viu que ele pula, ele atravessou o chão? Você viu? Mano, olha isso! Caralho, que pantofia show, velho! Que foda isso, cara! Quem quiser dropar uma arma aí pra eu me defender. Eu só tenho uma pistola também. Tá, então, ok, eu vou dropar uma arma aqui, ó. Eu acho. Como que é drop? Não! É bala, tô ah, com bala. Ah, você pegou a arma, viada. <risos> eu peguei. <risos> <risos> Toma, tá, tá. ah, oh, é é obrigado, é obrigado. Atrás, atrás, atrás. Eu também tô morto. Eu acho que tem alguém me lootando, não sei. É, a tela tá com motion blur. É, não dá pra ver. Matei com faca, Boa. <risos> Acabou minha bala, velho. Matei o cara com a faca. Ai, meu Deus, deixa eu sair dessa merda aqui. Splay <risos> drop. <risos> Prêmio! Pizza, pizza, Mano, é, você tá. encontra as geladeiras espalhadas pelo mapa que tem um monte de item nela. Sim, sim, é o Supply Drop. Que bizarro, cara. <risos> supply Drop é mais geladeira. Isso que é Supply Drop é mais geladeira. Tô vendo o carro, tô vendo o carro, tô vendo o carro. Vem, vem, vem. O que tem aqui? Calma. Peguei uma ah, sacola de combo. Eu comp. queria uma sacola de combo. <risos> Ó, vamos pegar o carro, hein. Vai, corre. Corre, bicho. <risos> Meu Deus, é o um Fusquinha aqui, que merda. Meu Deus, que, um que bonito. que ah, vai, vai, entra aí. <risos> corre, corre, corre. Corre, corre. Ó, o lute do não ali, eu vi. Vamos pra safe. Meu Deus, que medo de cara. Caralho. Nossa que... senhora. É, é vamos tentar que pegar, que... pegar uma rampa aqui. Nossa, cara, que Ali, isso ó, ali, é ó, é ó. ó, ali, ó. Você tá vendo? Ali na frente. O travou do meio do nada, beleza. É, então. Mano, tem uma rampa ali na frente, ó. Você tá vendo aquele muro ali da, do lado da casa, viu? Ah, tô vendo, tô vendo. Meu Nossa. Deus, é que vai. Cacete destrói árvore, mano. Ele, ele estuca tudo. Ó, <risos> você não vai rapar um <risos> centímetro. Nossa, vai bater em todas as <risos> árvores velho. Então. Ah, merda. Ah, mano. Foi na primeira, bater na primeira, vambora. É. Mano, onde você tá, Magnésio, cara? Tô chegando, tô chegando, calma. Tô perto de um trailer aqui. Não sei se dá pra pegar esse carro. Dá pra pegar? Meu deus, você tá falando sério. Eu peguei o um ônibus fortnite. Mano, eu quero ver esse ônibus, eu não vi até agora. É, eu também não. Mano, eu tô na borda da safe, na, na saída queimada que vocês... Eu achei um supply drop, prego. Aqui, agora? Oi? Aqui, agora? Sim, aqui na frente. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Eu nunca peguei. Vai, cara. Ah, ah tô eu vendo também. vocês, tô vendo vocês, tô vendo vocês. Fiquem parados. Fiquem... Pera aí, pera aí, deixa eu pegar o supply drop. Você tá me vendo mesmo, Magnésio? Fica parado, fica parado vocês dois, tô atrás de vocês. Ó, ah, o um ônibus, vamos, um o ônibus, prego. <risos> Meu Deus, como que você vai passar aqui, ô É, dá a volta. Não, não sei, deixa eu ver, cadê? Deixa eu entrar no ônibus, aí. Meu Deus do céu, puta <risos> merda. É eu tô no ônibus, cara, um negócio de presídio, velho. <risos> é o ônibus de batalha do, do Fortnite, cara. Caraca, que muito foda é isso. Vamos pegar o lobby inteiro no ônibus aqui, vamos dar rolê roleplay. É, então... <risos> Excursão chegou gente, na cidade abandonada, turno meu... <risos> chegando aqui, é olha pra trás hein? Primeira pessoa, primeira pessoa Olha o oh, cara tchau, que é tem troca tchau, a minha, de cara que tem gente, cuidado Ufa Mano, meu mano Deus, você... como você tá andando com esse ônibus então. aí, velho? Eu também, é igual lugar que o cara passa pantufa dele, é o pantufa de sério Então Mano, caminho alternativo do garoto <risos> Olha, olha, olha, olha O cara acha que é de Battlefield, um que tá com tanque Sim <risos> Olha só, oh, tem trem também aqui, hein, não vamos esquecer. Vamos seguir o trem, então. A gente é o trem agora, cara. É, a gente é, é o trem. <risos> Nossa, vai cair nessa ponte aí, gente. Ah, Cai. não, vai não. Eu tenho que centralizar isso aqui. Meu Deus do céu, cuidam, vai... Isso, pronto. Terceira pessoa não ajuda em nada. Piuí! Piuí. Vamos parar em cada cidade e esperar os caras entrarem assim no ônibus. É. No... Dá pra buzinar, <risos> velho? Não dá, infelizmente não dá. Nossa. Não tem oh, uso, eu acho. O que, que é ali na esquerda? Ali é um supply drop ali na esquerda, no meio da rua? Acho que é. Sim, supply drop, supply drop. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, eu cheguei um por <risos> <risos> Um pé, um pé. ai. Caralho. aê, aê, Caralho, aqui é a Gucci, mano. Olha isso aqui, rapaz. Pociona aí. Eu tô sem capacete, Entendi, gente. Né? O cara tá Olha os dois com um capacete nível 3, ó. Olha aí. Banda de burguês. <risos> eu com a sacola da Gucci aqui. É. é o Peewee volta. Vamos lá. Peewee. Pee enquanto, enquanto o Peewee é Pee te é na zona, né? <risos> oh, tem uma sacola ali atrás. Deixa eu pegar. Não, vai mas lá. você vai trocar a sacola? Eu tô sem sacola até agora, eu acho. Nossa, que pique do meu personagem. Cacete de pique. E <risos> esse? É, mano, tem coisa boa aqui. Ô carro, prego! Ô carro, carro, carro! Prego! Tá doidado? Não ah, ele, eu não sabia que ele era inimigo, velho. Nossa, morri. Atropelei alguém, eu acho. Não, não, não atropelei não. não. Tenta atropelar ele. Não tem como, não tem como. Ele, não tem como. Ele, ele atravessou você, prego, ele tentou hum, te atropelar. Nossa. Morri. Eita, Bom, os três. Eu dei cara... hitmark, eu dei uns 4 hitmark no cara, mas não matei. Nossa, velho. É. Caraca. Bom, por meu. Que, que eu fui é parar sim. pra trocar minha bolsa da Gucci? É aqui, é, então. então. Esses es burguês. Esses es <risos> burguês aí que eu. Nossa, <risos> céu. Falou os caras com capacete nível 3. Então, é o cara que controla é, ovo, mano. Os caras têm Tramontina a porra toda. É. 500 dólares. 500 dólares, Tramontina. <risos> O sim, sim. Magnésio eu sei que tá apostando, né? Magnésio não, o Joe Gamer, né? Joe uhum, Gamer. Gamer! Mas aí o senhor... o senhor Tá, tá, tá, dá meu tempo. O, o degradê, ele vai... Mano, <risos> eu falei, o degradê, ele só vai ter que lançar... Porque pressa, porque não praticamente. Praticamente. HD, eu falo degradê. Prego HD. Eu falo degradê. Ah, tá. <risos> Nossa. É, o que que eu ia falar? E, e porque, ele, e porque ele, por algum motivo ele falou degradê em alguma, algum chate de par do PS4 uma vez, eu fiquei com degradê na cabeça. Eu Beleza. tava falando de emblema, acho, do BA3. Ah, é. É, você tava falando. É, verdade, é verdade, eu lembro. Você falou degradê, eu falei, prego degradê, ficou isso agora. Meu Deus. <risos> ah, mas troque. Oh, oh, mas troque, que você também, mano, você também tem apelido. É. Eu vou sair... eu vou sair do Discord, Ó, okay? oh, tá começando aqui, ó. <risos> calma aí, calma aí. Ah, saiu. <risos> você gravou isso, pô? Não, não gravei, infelizmente não gravei. É, eu gravei, eu mando pra você. Calma aí. Oh, olha o Twitter aí. Olha o Twitter aí. Ai, calma aí. Oi. Oi, Oi tudo bem? Vamos lá, tem uma notificação no Twitter, deixa eu ver. Ai, espera aí, é. peraí, deixa eu bloquear você. Caramba, Vou Bloquear. Bloquear o Magnésio? Provavelmente você foi quicado do grupo automaticamente. Foi. Nossa, puta. <risos> Que desgraçado, velho. Nossa, Vai prego, vai, tuita também, vai. Eu não vou tuitar nada, eu é só falo mesmo. Corre, corre, corre, corre. Pera, deixa eu desbloquear o magnésio. Qual que é o seu. Ah, é, é o